Mas você não transa, quando, cara. Quando... Caralho, filela. Não, precisa, que... precisa jogar na cara, sim? Tá transando? Dá uma... Quer que transa? Dá uma não. soltada? É óbvio, cara. Você tá, tá, tá, trans... tá disponível? Hã? Você tá disponível? Desculpa, eu, eu tô falando de um jeito, que as pessoas estão entendendo do outro, né? Eu ofereço aqui o meu, o meu... Não tem um negócio na Idade Média que eu, quando eu não, eu não podia lutar... É um duelo por combate. É, aqui é, um é o meu guerreiro. Esse é o meu campeão, é um campeão aqui. Eu ofereço o meu Leni. campeão. Eu serei o seu campeão. Que mais, que mais que vale a pena assistir aí? Cara, Gantz já... É, é, vale a pena ler. Assistir eu acho é. ruim, porque... Primeiro porque não terminou. Gantz? Gantz. Fala o, qual que é a premissa da... Cara, da... tipo... Você morre. E aí você... Aparece com outras pessoas que morreram. Numa sala. Tem uma bola preta. Aí saem umas armas e um, umas vestes da bola preta. E aí... A bola preta tem umas instruções. Isso Mate esse bicho aqui, aparece é, a cara de um alienígena. Tá. É, galera. Que bosta de, de sinopse, calma, cara. Calma, então. calma. <risos> uma bola de boliche e <risos> fala pra você. Mata! Eu não sei. tá Beleza, eu tô... Eu, até, eu explico muito eu vou, mal. É, você explica eu, muito eu, mal, mas eu, vou, eu explico, tô contigo, vamos lá, vamos lá. Mas assim, <risos> aí tipo, quando aí cê, quando, conforme você vai matando os alienígenas, você vai juntando pontos. E aí com os pontos, ou você pode ter uma arma nova, ou você pode voltar a, a viver esquecendo tudo. Mas aí vai se desenvolvendo, cara... Puta... É, assim, é, é bom mesmo? É muito bom... E muito difícil de explicar, porque assim, sai desse negócio que parece um Shonen meio tosco, Sim. né? Um negócio meio. ah Fonei é o, é o, é o para é o de luta. É, pra, é o pra, pra né? Pra meninos. 12 a 14 anos, tá. meninos de 12 a 14 anos. Não, Tanto que, pô, um taita, não, caita, ataca um Titan. Não, mas ataca com Titan é pra adulto, não é? Mano, tem umas. cara tem umas cenas lá de, de, lacer, de lacerando cabeça. É. Ah, é. mas, Criança é, é, é. assiste aquilo, você acha? É, mas é. o Gantz já é, já não é, já não é choneiro. Também não é. Parece, mas depois a galera começa a transar, mas é não mesmo? é hentai também. Tá. Kim, não pega mal defender a legalização da maconha? Uai, se pega mal, se não pega mal, eu tô defendendo o que eu acredito. Além de otaku é maconheiro, então. Não, Anotado. Não, não, não fumo maconha e sou contra a pessoa pessoas em maconha, porque acho que faz mal. Mas, cada um faz o que bem entender da sua vida. Eu tô enchendo o cu de coca aqui? <risos> Ó, oh, a Camila Bruxa De, co de Coca-Cola Coca-Cola, é. é Importante, é importante. É importante. É importante. É importante. É importante Já fudeu esse corte é, Esse corte vai rodar no Zap que é uma beleza uh... Ranking of Kings O que, que é isso? Ranking of Kings É tipo, tem um ranking de reis Dos reis mais poderosos pros os menos poderosos, né? Aí o rei mais poderoso, ele tem um filho que é, é Ele tem um filho que é meio duro, cruel e forte E tem um filho que é muito gentil, muito higieno mas muito fraco, que é assim, incapaz de, de machucar qualquer pessoa e tá muito ingênuo. E, e esse filho conhece uma sombra. Que, é, que tem uma raça de sombras. Ah, tá. E aí essa sombra, ela é, é muito maliciosa. Quem transa nessa porra? Oh! Uh! É, aí a sombra fala Passa sua roupa aí moleque Essa roupa cara aí e Aí ele leva a roupa do cara E aí o moleque volta no outro dia No mesmo lugar no -de. Aí o cara fala Passa essa roupa cara aí Aí ele passa a roupa cara Aí ele fica voltando Até que a sombra fala Caralho que burro que, que, Quem que é esse moleque? Por que, que ele faz isso? Qual que é a mentalidade dele? E começa a seguir E, e, e ver o, o, o, Por que ele é daquele jeito Qual as qualidades quais os defeitos dele Aí vê que, pô, colocam ele numa luta de espada. Tem uma surpresa na luta ali, que fala, pô, ele é fraco, mas peraí, tem um negócio aí. E aí ele começa a virar amigo desse... O, o, a, o, sombra. a Sombra Pilantra começa a virar amigo do, do filho do rei mais poderoso, que é fraco e ingênuo. E aí eles vivem uma aventura muito fofinha. Nossa, que vontade que deu de... de... <risos> ver o cara, cara perdendo a roupa todo dia pra uma sombra. Um romance um romance tem... entre o príncipe e uma sombra. É, nossa, que, não Show. vejo a hora de ver, viu, Kim? Show. Obrigado, viu? Cara, nunca vou falar pra ele falar do meu livro pra vender um dia. Nossa, <risos> velho, pelo amor de Deus. E aí? Mais alguma coisa? Falamos de várias coisas aqui, hein? tem esse programa, Hoje, Hoje o bagulho foi louco. Vamos, vamos brindar, então, esse momento aí de reencontro. Vamos. Tá melhor, Kim? Estou melhor. Vai transar mais? Campai. Vai transar mais? Vamos transar mais. Vamos transar mais. <risos> hoje, Vamos transar mais. Hoje. aí é, ficou muito estranho, cara. É, cara. Ele, ele, é. Só frases eu, eu, fora eu, de contexto eu, aqui, eu, né? Não, você não viu agora que eu acabei eu de falar vi, Eu vi. Encheu o cu de <risos> coca, né? Eu tô enchendo o cu de coca aqui? É uma, é uma angústia, cara. Porque é um exercício realmente diário que eu faço, assim, de tá na minha... É isso que você falou. O tá que, que eu posso fazer? Eu posso melhorar algumas coisas? Então eu vou melhorar. Agora, em relação ao meu pai, é aquilo lá. Dá pra ligar mais? Dá pra eu estar tá mais perto dele? Eu tenho feito isso. Tenho ficado mais perto dele. Em vez de viajar, eu vou lá pra Santos. Eu, eu, Sim, faço eu tudo que tem pra dizer. É, tem, é, é cara. É. Isso, com meu pai, assim... isso Graças a Deus, faz muito tempo, cara. A gente brigava por coisa boba. Tinha umas discussões, assim. E eu cheguei a um ponto e falei... Cara, o que, que eu tô fazendo? É meu pai, cara. Por que, que eu tô brigando com ele, cara? cara que me fez... Tudo, tudo. E hoje eu tenho filho, eu vejo o quanto dá trabalho, o quanto você se entrega para um filho, e ele fez tudo isso para mim. Então, e. E no teu caso, como você não tem família, é amigos, cara. É, sou eu... Não, calma. Tenho família, pô. É. Caralho. Não, cara, família é Não fam... precisa matar a família toda, não, Vilela. É. Caralho. Tenho três irmãos, Uma mãe, um monte de tio, um monte de não, primo. Não, a que eu tava falando é ter filho, esposa. Como você tem coisas. família? <risos> pô, pelo amor de Deus. E no teu caso, como você não tem família, é amigos. Julga, mamãe. <risos> que grosso. Eu amo você, Cara, Cara, vocês não entenderam. Eu tava falando dele construir uma família, Caramba. Você entendeu? Não tem família ainda. Não, eu não, não tem... entendi, não. Quando você falou que você não tem família, eu falei, caralho, filha, ela tá achando que eu tinha meu pai e acabou. É, mas é isso que eu entendi no começo. Não, eu tô brincando. Agora, vamos trazer mais, a gente brindando. Cara, vamos trazer mais. Todo cuidado, ah, é, bom, é. Bom. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Os caras já falam que é movimento bumbum livre. Aí, eles Ai, é. Os bolsonaristas né? Fala porque o bolsonarista, quando você discorda dele, não só você é comunista, como você é gay. Exato, exato. Essa é a maior ofensa pra eles, é. né? Não dá pra entender. Mas obrigado demais, Kim. Acabou. O capeta já ofereceu seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas E não tinha nem, absolutamente ninguém defendendo o nazismo Quem, Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para é, Pra perder o pai <risos> Pra perder o pai